What's up, guys? Hey! Oi! Hoje estou aqui com o Gavin, do canal Small Adventures. What's up, guys? Hello! E a Michelle. Hoje temos um vídeo sobre os nomes dos filmes em português e como eles mudam quando você está falando português ou inglês. E agora ela vai explicar como vai funcionar o jogo. Tá bom. Então, nesse jogo eu vou falar o nome do filme em português E eles vão ter que tentar adivinhar, ver qual que é o primeiro Que vai conseguir adivinhar qual que é o filme em inglês Como americanos, não é? é tão... Eu acho que muitos filmes eles não vão saber, então... Eu vou começar a dar dicas como em que ano o filme foi feito, foi lançado, quais são os atores principais, e se mesmo assim eles não saberem eu vou contar um pouco da história. É. Mas eu espero que isso não seja necessário. Uh -huh. E eu acho que é importante falar também, ou, tipo, dar um exemplo. É, o maior exemplo que a gente encontrou, que a gente até deu risada no começo, é o filme Se Beber Não Case. Uh -huh. Em inglês, o nome do filme é Hangover, é... e se for traduzir para o português se chama Ressaca faz todo sentido com o filme Muito mais do que se beber ou não case É tema geral é, Então é. todo mundo no Brasil não vai é, saber que Hangover é o nome então, em inglês? Algumas pessoas sabem Porque tipo, tem pessoas que sabem os nomes em inglês do filme é. Ou porque muitas vezes quando o filme começa Aparece o nome do filme e sempre aparece Entendi. em inglês Mas tipo, eu acho que são poucas pessoas que saberiam Na verdade, todo mundo sabe por se beber ou não case Entendi assim. Beleza, então vai ter pontuação também? Vai, vamos é ver que, que vai ganhar aqui, é um jogo é, sim. Quem vai ser então, o, o prêmio para Ah, uh, um... você quem sabe cara? Uma, uma cerveja depois Ok, tá bom <risos> Beleza. Ok, vamos lá, primeiro Primeiro filme E yeah, é só para dizer em voz, acho que é. tá. Primeiro. Onze homens e um segredo Ocean's oh. Eleven Ah! ah. <risos> Nossa! É. Obrigado, né? <risos> obrigado! Ah. Mas qual, quais outros filmes tem 11 no título? Eu, então? eu tava pensando num jogo de futebol. <risos> ah, ah, tipo, porque tem 11, é, mas... Ah, Não, Ocean's é, Eleven. Acho, tipo, Caminho Errado. <risos> é. Tá bom. Beleza. Esse filme se chama Esqueceram de Mim. If... Não. Ah. Home Alone! Ah, oh! Não! Boa, nossa! nossa trabalho! Vou... Isso! Nunca que imaginei que vocês... achei que eu ia ter que dar várias coisas ah, é porque ah, tipo... eu ia esperar! Eu, eu acertei porque esqueceram, tipo, duas pelo menos duas pessoas. Então pensei, tipo, ah, paz, Mas esqueceram da criança, Home Alone. Ah, ah. boa! Bem feito! Tá bom! Tá bom. Próximo uh! filme, Silêncio dos Inocentes. Silence of the Lambs? Ah, bom. Oh, uh, eu tava pensando, mas eu, eu pensei tipo, ah, não, não pode. São muito parecidos. É, ah, eu sei. Ah, mas... então você é. pensou demais. É, é, tipo, eu pensei nisso e depois... Tá bom, sei, mas não. esse é o único que tem o um, um nome parecido. Todos os outros ah, são é. bem diferentes. Ah, ok, vamos ver. Tá, então, vamos lá. O próximo é Os Vingadores. Os Vingadores? Vingadores. Que Isso, você pode explicar o verbo vingar? Uma amiga minha faz alguma coisa muito ruim para mim, eu fico bravo, eu vou me vingar, eu Entendi. vou dar o troco. Oh, é a galera. Deus. Tá, é um filme de 2012. Ah, tá, é recente. É. Dois filmes, tem o, o, os Vingadores, 1 um e os Vingadores 2 the, the Avengers. Ah, ah bem. Avengers, oh, revenge, oh, Re Avengers. Oh, oh, oh. Aven. Nossa. Mas o senhor também é parecido uh, É Não, mas eu sabia que isso Tipo, que a gente era não era. sabia falar sobre Não, mas ir, não. É um dos filmes lancei quando eu estava no Brasil Ah, que é? Verdade. Mas é que a gente chama Você muito de Avengers também é. Tipo, é? mesmo em português a gente, Muita gente conhece o filme por Avengers não ah, Vingadores Entendi. Tá bom, é 3 a 1, um, né? É mesmo, 3 um. a 1 a 1 Próximo Senhor das Armas Uh, Lord of the Rings Não Lord of War uh, God of War? Lord of War? Uh, Lord of War É um filme? Oh, uh -huh. É bem. Não é bem conhecido é, aqui mas, mas, mas no Brasil ele até que foi um bom sucesso Eu uh, assisti o ah, é, muito tudo. é muito bom Tipo, é um filme sobre guerra então... É uma história real, na verdade uh -huh. É inspirado num, num traficante de armas mesmo De qual, qual ano? É... 2005 Nick Cage <risos> Nick Cage? <risos> Sneak tá. Kid O próximo era um dos meus filmes <coughs> favoritos quando eu era adolescente Nossa, então você vai saber oh, não. Isso não, é só, um, um antigo traidor As Panteras uh, Jungle Book? Lion King? Não O que é Lion King? É Cameron Diaz, Real Berryman e Lucy Liu uh, Charles, Charles Angels, Angels. Claro, tipo, é. As Panteras? As Panteras. The Panthers? Você uh -huh. tem tipo, significado de... É tipo, por... sei lá, porque elas são ágeis e... Mas não isso, isso não faz sentido, porque Charlie's Angels, se você traduzir, é Man, anjos de, de, Charles. de Charlie. É. Faz mais sentido do que eu os... disse o que é, você falou. É as panteras. Nossa, interessante, é. legal saber disso. Dois. É, quem ganhou? Dois. Ah, vocês ganharam juntos. Acho vocês que sim. Acho juntos. que sim. É. Tá, tá bom. Mesmo que um tenha falado um milésimo, os dois vieram com a ideia juntos. É. Os dois é. Vamos lá, próximo: okay. Náufrago. Titanic. Ah, não, não, não. Uh, Castaway. Ah! Ah, é? é? Uh -huh. Náufrago. Quer dizer que, tipo, um é homem numa ilha. Ah, mas. Náufrago é quando o navio náufraga. Quando, se vocês não soubessem, eu ia falar o nome dos atores, Tom, Tom Hanks e Wilson. E Melhora... Wilson! Volebol, Melhor ator do mundo. É. Tá, o próximo. O Chamado. The the, the Shining. Não. The Rain. The Call. Ah, ah, I knew it was the something. <risos> oh! <risos> <César>. <risos> o U oh, entregou. É, <risos> esse filme foi famoso aqui. O The Rank, sim. Nossa, é, é o americano. melhor filme de horror. De terror. É, é, do Brasil também. Terror. Foi é. tipo 2002? 2003? Ah, 2002. Nossa, acertou. Muito bem. Meio ponto. É, não. E teve quatro, não teve, teve chamado dois, não sei se teve o um três também, não teve? Eu ah, lembro de ver um e dois. Não, não na verdade, nunca vi. Nunca esse filme. viu? Não. Ah, Nossa. não, não sou de filme normalmente, mas eu conheço os títulos. Mas você tá ganhando. É, por hora. <risos> Tá bom, próximo. Ok. A Ressaca. Uh, the, the Hangover. <risos> tipo... uma... Calma! Begadinha. Ah, não, não, não, calma, calma, calma. É o um filme de 2010. Super bad, não. Uh! Super bad. A gente chama de Super Bad. É Super Bad? Não, não, não <risos> é. Se ah. eu falando de Super Bad, a gente chama de Super Ui, Bad. bom, su chute. É, ah. Super Bad, então se chama em português. Uh. Qual é a. Dória. Então são quatro amigos Eles vão... Eles viajam no fim de semana e eles voltam no tempo Voltar no tempo é quando oh, você vai pro passado huh? Oh! Hattachatji! Aaaaai! Cassete. Cacete! <risos> <risos> tá! É próximo Jogos Mortais Hunger Games Não Lethal Weapon? Too. Não É um filme de terror Ah... Só! Aham Ah, nossa ah. Bem diferente, esse né? É muito diferente. Mas sabia que foram os me... foi o mesmo diretor de Hunger Games? Ah, é? Uh -huh. Que hum. se chama o que em português? Jogos de fome? Não sei. Hunger? Oh! Vocês ah, ah, Opa! Tá na lista! <risos> então, não, Nossa. não, Eu Tirei da lista, galera, tá porque vocês não sabem nada. Então, qual, qual, qual é? é? Jogos é? vorazes vorazes e eu sabia é. esse também ah é <risos> próximo okay. meu malvado favorito que isso gente malvado Nossa. vocês sabem o que significa malvado acho que não eu mean. sei min yeah. ah, é um filme de 2010 e não é um filme é um desenho uh... tem um... oh oh, Mel... me. Des... Uh... É. despicable me malvado despicable é que eu não eu não assisti esses, esses filmes. <risos> é. Ah, mas então, você conhece, não é? Não é? Mas você não conhece tipo a história ou Ah, tá. Então. então tipo porque às vezes a história o nome ah, faz é. sentido em relação. É a história. nesse caso eu acho que sim. Infelizmente é. eu realmente vi esse filme. É, me ajuda. <risos> Próximo é bom. Todo mundo em pânico. Day After Tomorrow. Não. É bom xuxi, eu ia ajudar isso também. É algo não, é uma comédia. Armageddon. É, com... é, com... é uma comédia. É uma comédia. Armageddon não é uma comédia. Não, não Oh, uh, oh, oh. what is it? Mas... Não, eu não sei. Não, eu sei, eu sei, mas o nome. Tá. Com certeza? Com certeza. Tá, me fala a história, que daí eu digo se ela você falando. Tá... Ah, tipo, tá, tá tirando sarro da, dos filmes terrores uh -huh. Aham Ah, Mas qual é o nome? Scary Movie é scary, scary Movie <risos> É isso É esse daí ah. É é. Isso, todo mundo em é pânico Como que é o nome do filme de terror que o cara usa uma máscara? Um, scream Ah tá, em português scream. é Pânico Pânico? Aí oh. o nome do filme é tira sarro e tá... todo mundo em pânico oh. então, tá tá É né? um Então troca de ideia é, é meio que uma trocadilha. É. Né? Como filme. Tá bom. Tá, próximo. Calma, eu ganhei. Quem ganhou? ganhei ponto ganhou? Ganhou porque você sabia que filme que era. É, ok. Eu acho, acho, acho justo. Não sei, Gavin. É, só porque ele tá ganhando. Eu ganhei. O décimo <risos> ponto. Ah, tá bom. O Poderoso Chefão. The uh, Almighty. É um filme de 1972. Scarface? Não. Godfather? Godfather. Ah, oh, não foi, foi um do outro. É. Não, o Cell Chute me ajudou, na verdade. É. O próximo é O Regresso. Isso é tipo passagem? Ticket? O, o Regresso re... é a Volta. A Volta? É um filme de 2015. O Regresso. Não me forcem a falar o nome do ator. Tá, fale a história. Tá, a história. Não, mas. Não? Se eu não, assim que eu começar... Tá bom, aí o ator Não, pessoal... acho que Então... <risos> aí... Tá, o ator então... Leonardo DiCaprio <risos> Oh... The uh, Revenant! Ah. Nice! Uh! uh. Ah, Acabei sim. de assistir é. Próximo... A Origem Pode ser é, é muitos, muitos coisa. filmes, né? É. Então tá, é o filme de 2010 Gigantesco. Não, não Super. ajuda muito. Então tá, O ator também é Leonardo DiCaprio. Inception. Ah, Nossa, uh! bom trabalho. Eu, Caraca. Eu todos os filmes do, do Leo, né? Não é. <risos> Inclusive Titanic. Titanic. Titanic. <risos> tá bom. Próximo. Mowgli, o menino lobo. In the Jungle Book. Ah. Nossa, surgiu. <risos> Antes? Repentinamente? Esse chute? Interessante. Pois é, a hora que você chutou eu.. Ups! Mas ele se viu o Mogli o menino.. O que é? Mogli o menino lobo. O menino lobo. Porque ele é criado por É. Tá. E o último? O último. na. Truque de mestre. Troque de beta. Truque. Troque de mestre. Truque de mestre. Troque de mestre. Truque. Não é truque, é troque. Truque Truque de mestre Truque Truque. De mestre Filme de 2013 tem o 1 um e o 2 E o 2 ainda não oh, saiu Qual ano? 2013 ah. E o 2 ainda não saiu Ah, now you see me Ah, boa ah. Tá bom gente, muito obrigado Gavin e Michelle Obrigado a vocês, nossa e... <risos> Bom trabalho com é. As é, Foi, olha gente, eu trabalhei Nossa. por semanas é pra isso. Nós. Ela ficou isso. tão empolgada uh -huh. para ter <risos> esse jogo. Tá. É. E o Gavin ganhou, então eu vou comprar uma cerveja para você. Ah, obrigado. <risos> Adoro. E boa semana, gente. Espero, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau. Até. Tchau. Peace.